Olá! Para criar uma conta no Paul Everywhere, basta clicar em SING UP. Feito isso, preencha corretamente os campos. Primeiro nome, último nome, e-mail e a sua senha. Caso você seja um professor, selecione essa opção. Escolha a sua região e aceite os termos de contrato. Agora, basta clicar em Sing Up. E pronto! Sua conta foi criada. Bom, é isso e obrigado!